Vocês estão escutando bem? Era uma vez quatro amigos, José, João, Felipe e Herbert. Eles tinham uma coisa em comum, o amor à música, e juntos fariam uma banda de sucesso. Eu tinha 25 anos na primeira vez que me deparei com um Paralamas no um Circo Voador. E desde então, filmo eles do jeito que posso. Mais do que a música, a força dessa amizade inspira esse filme. Não não? Não é? não é? É. Ah, é. Quase 40 anos se passaram. As imagens filmadas e a memória estão menos nítidas. Mas uma coisa não mudou. Eles fazem música e eu e meus amigos fazemos filmes. Filmou isso, violeta? ali? A gente estava conversando E o Binho, e até onde que vai? É? O Binho tem uma frase que resume. Se não tiver mais ninguém querendo ver. A gente sempre toca. <risos> a gente chama o Robertinho para filmar e a gente toca. <risos>